E aí pessoal, beleza? a mais um vídeo da JPP. O tutorial de hoje vai ser como Criar um splash screen Eu já criei aqui o nosso projeto E já tirei a action bar Eu tô pensando aqui criar é um splash screen De 11 segundos, que conte de 1 a 10 E depois redireciona para outra página Então vou já criar aqui O um menu verdadeiro Menu V Vai ser full screen E vai poder ter outras posições Pronto Agora, aqui no main.tml nós adicionamos o linea V, está certo? Sim, o linea V, com a altura completa, com padding de 1, um, não, com padding de 0, pode ficar 0. Aí, save, save. Ok, um, agora aqui, aqui, aqui, margem, gravidade, essas duas, e o layout é a mesma coisa. Aqui nós assinamos um test view, e no início não vai ter texto algum, vai ficar com 25, e o style vai ser bold and itálico, vai ser negrito e itálico. OK. Aqui nós assinamos um dois componentes, na verdade. Componente de página e tente. E componente para mudar uh, os textos. Timer. OK, non create. Vai setar o texto. Assim que começar, vai setar o texto para Calma. After milissegundos vai ser tal texto para um aqui ó um agora vai, vamos repetir essa parte várias vezes agora copiamos colamos e já não é after 100 é after mil milissegundos que vai valer um segundo e que vai valer e vai valer dois Pronto, agora eu copiei mais esse código aqui 3 Vai valer 4 Vai valer 5 Vai valer 6 Vai valer 7 Vai valer 8 Vai valer 9 Vai valer 10 Vai obter a guard. Isso aqui é 1500 Ok, o whatsapp sempre incomodando Então, 1, um, 2 Eu vou citar essa parte aqui um pouquinho de nada Só porque é, é chato ficar escrevendo Então, bora lá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aqui vai ficar aguarde, pronto, aguarde, e também vai mostrar uma mensagem bem-vindo. Showman seja bem-vindo. Vamos agora usar o nosso itente para mudar a página. O nosso itente Pg. então set screen. Vamos colocar aqui um set flags só para assim, set flex. Vai ser o single, ok? Pg. Agora vai ser o menu verdadeiro. O item de peguei também. item de peguei. Ok, já temos o nosso menu pronto. E agora lá no item, de, o menu de peguei. Menu V, na verdade. Vou colocar um botão que é pra voltar simplesmente isso. Só porque sim também. E quando clica, vai fechar a atividade. Finish, finish activity. Então, pronto, agora vamos instalar para ver como é que ficou. Já vou colocar para instalar aqui. E eu já volto, beleza? Pronto, pessoal, acabou de instalar aqui. Tá ali o splash screen. Vamos abrir. 1, um, 2, Tá funcionando. Perfeito, condições. Só tem que agora mudar para outra tela para ver se funciona mesmo. 9, 10, aguarde. Pronto, funciona perfeitas condições, agora eu fiz aqui bem simples mesmo, mas em vez de contato a vocês podem colocar tipo, colocar uma imagem ali com a logo da vossa aplicação e essas coisas assim. Se vocês quiserem, claro, colocar a imagem girando e tal, eu não fiz isso aqui porque ia ficar um pouquinho demorado e o vídeo tenta sempre ficar mais curto, porque na edição depois fica muito difícil e a aplicação da JP fica pesada também. Então pronto, pessoal, foi isso. Muito obrigado aí por terem assistido. E valeu!